Olá, Paz Universal. J. Boni, o Gnóstico aqui com você. Você sabia que tudo que está manifestando na sua vida, na minha vida, aqui e agora, está na trilha da linha horizontal do seu nome? Sabia que isso é um predestino e que isso vem da sua árvore genealógica e que é o potencial de magnetismo que você tem na sua psique, que é 50% da memória do teu pai, da tua mãe, do seu avô, bisavô, dos seus antepassados. E você nem eu sabemos nada sobre isso. Como desbloquear isso? Como ter o acesso a esses arquivos e criar o seu destino a partir do agora? Saiba como? Psiconomástica, revelações e desbloqueio através do seu nome. Uma técnica maravilhosa que une a Gnose, a cabala e as ciências metafísicas, quânticas. Fica o um convite para você. E hoje, você que se inscrever no meu site vai ter um presente, um curso gratuito do seu destino. Quais as suas habilidades? Quais as suas debilidades? E como potencializar isso? Fica o um convite aqui. J. B. ignóstico numerólogo, cabalístico, Reiki Master e Pilanterapeuta. Um ser humano como você despertando a consciência, o Senhor de si mesmo. Um grande abraço e entre em contato com a gente. Namastê!